Oi de novo, mais um vídeo, mais um desenho. Eu deveria ter terminado esse vídeo, determinado ter de produzir esse vídeo um pouco mais rápido, porque não é tão grande assim. O desenho é um desenho pequeno, né? Não diria que foi fácil, mas é um desenho pequeno. Por ser pequeno Enfim, né? Eu acho que eu deveria ter terminado um pouco mais rápido, mas eu tive alguns problemas de motivação. Eu tô tendo bem frequentemente esses dias. Por mais que eu seja a favor do pensamento de que a gente tem que ser positivo mesmo nos momentos que as coisas não parecem estar tão positivas como a gente esperava que estivesse, mas é, eu também passo por desmotivações, momentos desmotivacionais. E é o que eu tô passando atualmente, eu tô me sentindo muito desmotivada e por isso eu acabei... Não fazendo esse vídeo tão rápido quanto eu pensei que eu fosse fazer. E o quanto eu estava planejando fazer. Mas não tem problema né. Eu espero que esses momentos, esse momento especial passe logo. Porque eu não aguento mais. E não é uma coisa que eu consigo controlar. É uma coisa que eu consigo aprender. É, sentindo. Mas mesmo assim é um pouco difícil. Eu tô tentando pegar o ritmo da produção de vídeos e principalmente de desenhos, mas sempre tentando não esquecer do porquê que eu desenho, porque eu desenho porque eu amo. Então eu não posso simplesmente acabar esquecendo isso e querer produzir muito, querer fazer muito, sempre fazer o melhor e esquecer do principal que é desenhar porque eu amo, que é ter gosto de desenhar porque... Eu já senti que eu quase cheguei a ficar assim, sabe? Não é um sentimento legal de sentir Isso eu posso confirmar de certeza Mas até lá vai ser um processo Eu atualmente estou pensando em organizar os meus desenhos Assim, divulgar os meus desenhos em outras plataformas Como o TikTok, o DeviantArt, o Amino Assim, são plataformas que eu acho que vão ajudar mais e eu tenho que procurar maneiras de mostrar os meus desenhos porque só o instagram e só o youtube eu sinto que meus desenhos não vão ser mostrados para mais pessoas então eu preciso procurar maneiras de mostrar as minhas artes para mais pessoas então até lá vai ser um pouco difícil produzir tudo é, organizar tudo para todas as plataformas que, provavelmente, futuramente, num futuro não tão distante, eu vá começar a usar, mas vai ser questão de costume. E aí, quando eu espero né, que tenha um momento em que eu me acalme um pouco, consiga estar tá fazendo tudo num ritmo legal e conseguir produzir mais vídeos, consequentemente, conteúdos até um pouquinho mais abrangentes aqui no YouTube. Aliás, esse é um desenho feito a partir de uma collab, eu tô fazendo juntamente com um amigo que também desenha. O nome dele nas redes sociais e aqui no YouTube é Itachi Desenhista. Eu vou deixar o Instagram e o YouTube aqui dele pra vocês, para quem tiver interesse em olhar. Ele dá umas dicas muito legais, ele é muito esforçado... Eu tenho certeza que um dia ele vai ser um desenhista melhor do que ele já é agora. A gente combinou de cada um escolher um personagem do anime Naruto. Eu não assisti o anime, eu não conheço muito bem o anime, mas para mim assim naturalmente aparece muitas muito conteúdo, né, sobre esse anime. Então eu meio que sei algumas coisas por Aparecer muito para mim nas redes sociais, quando eu tô usando, é, no YouTube também. E aí a gente acaba absorvendo algumas informações, né? Naturalmente. Eu escolhi um personagem que eu não sei o que, que ele faz, eu não sei é, como que funciona muito bem essas habilidades, mas é, eu escolhi ele porque eu achei ele. Eu achei que seria interessante desenhar ele. E o nome dele é Kakashi, para quem conhece. Esse personagem eu acho que vai saber muito bem quem é, porque é um personagem que até eu que não assisto, é, vejo bastante, eu vejo que ele é até que bem relevante no anime. Mas é isso, eu espero que não tenha esquecido de falar mais nada, o vídeo tá curtinho, no formato que eu gosto, no formato que, que eu pretendo fazer aqui com mais frequência. Espero que você que chegou até aqui no vídeo tenha gostado, não esquece de deixar o gostei se você gostou e não se esquece de inscrever se você não é inscrito. Como sempre, eu deixo finais do vídeo pra vocês aproveitarem o desenho e beijo, até mais, até o próximo vídeo. could you ever love me you don't even see me i'm hanging around wasting time hoping that you drop by and i don't pretend to know what you want i don't even know where to start but i'm willing to try even if you push me under It's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say say the words. Even if the tide stops turning, even if the water